Por que, às vezes, é tão difícil se relacionar com outras pessoas? Bom, todos nós, através da nossa experiência de vida, nós desenvolvemos é, experiências ruins que acabam gerando gatilhos emocionais negativos. Esses gatilhos emocionais, quando eles são ativados, eles geram muitas das vezes lembranças ruins nas outras pessoas que fazem com que elas é, reajam de uma forma reativa de uma forma agressiva, às vezes de uma forma a não é, facilitar o relacionamento. Isso acontece com todos nós. Acontece comigo, acontece com você, acontece com as pessoas ao seu redor. Todos nós estamos sujeitos a isso. E, na verdade, como isso pode melhorar? Como o relacionamento pode melhorar é, sabendo que todos nós temos, carregamos essas coisas é, ruins, situações ruins, mal resolvidas dentro de nós? é Muito simples. É simplesmente indo a um psicólogo, a um terapeuta, um coach, a um mentor, enfim, a é um tipo de profissional que você recomende, que você... Que você recomende não, que você confie que vai conseguir é, solucionar esses seus gatilhos emocionais. Né? O gatilho emocional ele é ativado da seguinte forma. Alguém oferece um estímulo para você... É um gatilho emocional, uma lembrança ruim, é ativada e uma resposta negativa acaba sendo emitida. Seja de irritação, de estresse, vontade de gritar com alguém, uma sensação incômoda, chateação, tristeza, enfim. Então, quanto mais, quanto melhor você souber lidar com esses gatilhos, quanto mais rápido você identificar os gatilhos que tiram a sua paz, que, te, que mexem com as suas emoções de uma forma negativa, mais rápido você pode criar recursos para resolver esses pontos que te deixam tristes, que te deixam mal, porque nós nascemos como seres humanos, nós nós, nós nascemos como uma folha em branco, assim como uma criança, se, você, se uma criança nascer em qualquer país, ela vai ser capaz de aprender qualquer tipo de idioma ao qual ela for estimulada, então uma criança é uma folha em branco e nessa folha em branco são escritos várias coisas, várias informações. E todos nós somos folhas em branco, onde nós recebemos várias e várias informações. Muitas delas, às vezes, acaba, acabam sendo informações negativas. isso contribui para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Então, o que eu recomendo para você? Que você identifique todas as suas limitações nesse momento e que você desenvolva recursos para que você possa é, evoluir cada vez mais, para que você possa se desenvolver cada vez mais, para que os seus gatilhos negativos eles deixem de existir e você seja uma pessoa completamente resolvida, sabendo lidar com qualquer tipo de situação com paz, com tranquilidade, de uma forma bem, é, bem realmente centrada. Às vezes, não querendo trazer de uma forma central para mim, mas... É, lógico, pelo fato de ser psicólogo, pelo fato de treinar bastante, pelo fato de orientar mais pessoas Acaba que sendo uma obrigação eu estar um passo à frente das pessoas que eu, que eu vou orientar Porque senão não faz sentido, né? Como uma pessoa me procurar e eu estar numa condição cognitiva, enfim, num, num estado de paz Pior que o daquela pessoa, não faz sentido nenhum Então a maior parte das pessoas que às vezes vêm me procurar Elas se surpreendem, assim, tipo Cara, como você consegue ser tão zen? Como você consegue ser tão tranquilo? Como você consegue resolver situações assim? Nessa mesma paz, né? vibrando essa paz, assim, essa tranquilidade. E a resposta realmente está em ser bem resolvido, em procurar técnicas, procurar recursos, treinar bem antes de se desenvolver, treinar bem antes de estar numa situação, fazer treinos mentais, para que quando nós estivermos inseridos naquela situação, a gente consiga lidar melhor com ela. Então uma metáfora que você pode levar para sua vida, que você pode usar na sua vida é a seguinte. Né? Imagina um policial que ele está no meio de um, de um tiroteio. E que nesse meio desse tiroteio ele resolve simplesmente aprender a usar uma arma. A pegar uma arma, aprender como colocar munição, aprender a atirar, aprender como realmente enfrentar, se sair bem naquele tiroteio é muito provável que ele não sobreviva nem 10 segundos, nem 1 um minuto nesse tiroteio, e que ele vai receber muitas, muitas, muitas balas, é, enfim, e vai chegar a, a falecer. Então, da mesma forma, embora seja uma metáfora um pouco estranha de se dizer, da mesma forma funciona a nossa vida diante dos vários problemas. Nós estamos inseridos em, em, em diferentes tiroteios de problemas do dia a dia. Seja no nosso trabalho, seja com os nossos amigos, seja com o nosso chefe, seja na instituição que você vai, na igreja que você vai, ou enfim, qualquer lugar que você esteja, é, as, a probabilidade de você estar, entrar no meio de um tiroteio de problemas é muito grande. E se você não se preparar, você vai acabar sendo alvejado por esses problemas. Então você tem que fazer exatamente como um policial e se preparar antes, né? Ir para a academia de tiro lá, aprender a colocar munição e tal. E se preparar para realmente se sair bem no meio de um, de um tumulto, de um uma grande confusão. Eu sei que o exemplo não foi um dos melhores, é, principalmente se você não gostar de tiroteio, enfim. Eu já vivenciei vários e realmente eu sei que é muito ruim aqui no Rio. É, mas é um exemplo de que se você estiver preparado, se você antever todos os problemas que você vier a ter, é, você vai saber você vai saber sair muito bem, vai ser uma pessoa muito bem resolvida e vai saber se sair muito bem em qualquer tipo de situação que você esteja, beleza? Então imagina que esses gatilhos... É, emocionais negativos que eu falei para você, eles são apenas uma parte dentro de você que pode é, ser muito bem resolvido, tratado, curado, enfim. Curado não, na verdade é ressignificado. E através dessa ressignificação você vai ter uma qualidade de vida maior e as coisas que te incomodam hoje não vão incomodar mais. Então se tem alguma coisa te incomodando agora é porque essa coisa ela está conseguindo ir nesse gatilho menta, mental, não, nesse gatilho emocional e despertar uma emoção negativa em você. Para que não incomode mais isso, procure perceber qual a origem, o que que ante... o que que... qual o passo que vem antes disso. O que está que tirando uh, a sua paz que te deixa incomodado. Vá na raiz e resolva isso com algum tipo de técnica ou recurso. Eu vou deixar aqui nos próximos vídeos, mas para o vídeo não ficar muito longo. Uh, que já são já estão aqui em 6, 7 minutos. Uh, essa... Esse é um o passo, primeiro passo que você pode fazer. No outro vídeo eu vou fazer só um vídeo de técnicas para que você possa usar no seu dia a dia. Beleza? Muito obrigado e esse foi o vídeo de hoje. Então, gatilhos mentais, emocionais negativos na sua vida, não mais. Seja uma pessoa bem resolvida.